Bora. Sebastiana faz doces de cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e de banana. Ela quer preparar embalagens especiais, cada uma com dois potes de doces de sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiana poderá preparar? ó eu tenho quantos tipos? Cinco. Não viu comissão, grupo, dupla, tal ver se a ordem importa ou não. Então a ordem importa, ó. Cupuaçu e açaí, açaí e cupuaçu é a mesma coisa. Então o problema é de combinação. Então vai ser uma combinação de 5 para 2. Por que 5, Renato? Cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e banana, ó. São 5, eu tenho que escolher 2. Ou você pode encarar como uma dupla, né? Aí eu sairia então, como é que é? Sem problema, 5 abre, 2. Como é que fica? 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2, ok? 4, vamos lá? Vai, canetinho. 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2 dá 10, pronto. Combinação de 5 para 2 dá 10. Marco o V da vitória na letra C, muito bom.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 a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para... Aprender, a interpretar e resolver as questões de matemática Para passar no concurso da Pernambuco Você manda um e-mail para a gente Dentro desses sete dias Que a gente devolve 100% do seu valor Mas eu tenho certeza que você vai ver Que está tudo preparado Porque nós te levamos do básico até o mais avançado Nós resolvemos mais de 300 questões Em vídeo nesse curso com você Valeu? Então, ó, clica aí Estou te aguardando nas aulas Um abraço Até as aulas para a gente destravar a matemática Tamo junto Para cima deles E até as aulas Valeu